Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos dar as melhores dicas para vocês tirarem fotos à vossa maquilhagem, por isso se vocês forem beauty bloggers ou se forem maquilhadoras e quiserem tirar melhores fotos para o vosso Instagram, é só continuar a assistir e espero que gostem. Por isso, o primeiro passo é fazerem a maquilhagem, eu como tenho poucos produtos e eu pedi a vossa ajuda, por isso eu fui ao meu Instagram e perguntei se alguém queria fazer uma parceria comigo no YouTube a Nayara respondeu logo, por isso a ideia era ela fazer um tutorial bastante simples com os produtos que eu tenho, por isso uma maquilhagem bonita que vocês podem fazer se vocês não tiverem muitos produtos. Por isso eu vou ver agora o vídeo que ela criou para mim e o link desse vídeo vai estar na descrição e também no final do vídeo. Por isso eu vou ver agora, vou fazer a maquilhagem e já falamos daqui um bocadinho. Por isso, eu criei essa maquilhagem com a ajuda dela, se vocês quiserem ver esse vídeo vai estar no link na descrição e também no fim do vídeo. Eu sei que normalmente as pessoas dizem para vocês marcarem bastante a vossa maquilhagem para aparecer na foto, mas se vocês forem beauty bloggers ou se vocês forem maquiadoras, a ideia é vocês mostrarem aos vossos seguidores exatamente os passos para chegar à vossa maquilhagem e se vocês forçarem mais, passam uma mensagem diferente, acho que vocês conseguem perceber, mas muita gente diz para marcar a maquilhagem para aparecer na foto, mas eu vou-vos dar a dica na edição para vocês criarem a maquilhagem como vocês gostam, completamente normal e depois na edição nós puxamos as cores, porque normalmente nas câmaras as cores ficam um bocadinho mais batidas, mas isso não significa que temos que forçar a nossa maquilhagem, mas sim puxar as cores na edição. Ok, depois de vocês fazerem a vossa maquilhagem, vocês têm que escolher a vossa câmera, por isso vocês podem escolher a câmera que vocês quiserem e muita gente diz que o telemóvel não tem qualidade suficiente para tirar boas fotos de maquilhagem, mas isso é completamente mentira, por isso neste vídeo eu vou usar dois tipos de câmera. Eu vou usar a minha câmera DSLR que é a Canon 600D, por isso se vocês usarem este tipo de câmera eu vou vos ensinar a tirar fotos com ela, mas também vou usar o telemóvel porque sei que muitos de vocês gostam de usar o telemóvel ou não têm possibilidades de usar outros tipos de câmera, por isso no vídeo de hoje vou usar estes dois tipos de câmera. Para tirar boas fotos de maquilhagem, vocês querem que a maquilhagem seja o ponto principal da vossa foto, vocês estão a ver que a minha maquilhagem tem assim uns toques ligeiros de cor-de-rosa e se eu fosse para um fundo com muita cor, a minha maquilhagem ia se perder. Por isso, o que eu vos aconselho imenso é vocês utilizarem um fundo com uma parede branca, uma parede de cor. Ou seja, eu aconselho-vos a ir para uma parede ou criarem o vosso próprio fundo. Eu já vos ensinei a criar vários fundos até no vosso quarto, usando cortinas ou tecidos. E vocês podem usar, sem dúvida essa dica, se vocês não quiserem tirar na vossa parede. Mas aconselho-vos mesmo muito a tirarem fotos num sítio em que... A vossa maquilhagem não fica em segundo plano, nós queremos que o ponto focal seja em nós, na nossa maquilhagem, por isso quanto menos estiver a acontecer no fundo, melhor vai ser para a nossa foto. Ok, mas há vários tipos de foto que vocês podem tirar, mas hoje eu vou -te focar mais em dois tipos de foto. Uma foto em que vocês tiram dos ombros para cima, ou seja, a apanhar um bocadinho da parte de cima do corpo e a vossa cara, mais ou menos este género, mas também um em que apanho mais da maquilhagem, principalmente aquelas fotos que vocês veem em que eles estão a puxar ligeiramente o olho e vê-se apenas um quadradinho com a vossa maquilhagem e eu gosto muito dessas fotos e essas fotos têm muita interação, por isso aconselho-vos muito a experimentar esse tipo de foto. Só falta uma coisa antes de começarmos a tirar fotos, que é a luz. E eu neste momento estou a utilizar luz natural. E é uma luz que fica mesmo muito bem com a maquilhagem, como vocês estão a ver. Mas há vários tipos de luz que vocês podem utilizar. Primeiro, a luz natural. Nós podemos utilizar a luz natural assim. Neste momento eu estou com as cortinas abertas, por isso cria uma luz um bocadinho mais forte. Mas se vocês colocarem as cortinas no, também se cria um efeito bastante bonito. É uma luz natural, mas difundida. Ou seja, não é a luz forte Solar. Cria uma luz muito natural na minha cara, com poucas sombras e é mais ou menos isso que nós queremos para as nossas fotos de maquilhagem. Por isso, na luz natural nós temos a luz solar, mesmo muito forte na nossa cara. A luz direta. Temos uma luz indireta e pode ser utilizada com a janela sem cortinas, por exemplo. Temos outra que é essa luz, mais difundida, com uma cortina ou com um tecido branco a tapar a janela e criamos mais ou menos esta espécie de efeito, que também é muito bonito. E depois temos outra, que era mais ou menos eu ir para este lado no meu quarto. E como vocês estão a ver, começa a haver aqui umas sombras deste lado, ou seja, eu só consigo receber a luz natural de uma fonte luminosa e isso é outro tipo de imagem que vocês podem criar por, por isso diferentes tipos de iluminação criam diferentes tipos de foto por isso isso vai depender muito do vosso gosto mas para fotos de maquilhagem eu aconselho-vos que a luz seja bastante uniforme na vossa cara porque assim não temos sombras aqui, não temos sombras aqui não temos sombras em lá nenhum e temos uma foto perfeita da nossa maquilhagem. Por isso luz artificial também é possível utilizarmos nós podemos utilizar com uma ring light se vocês tiverem, mas não é uma coisa que uma pessoa tenha muito, por isso outra coisa que de certeza que vocês têm é flash e o flash consegue de certa forma iluminar bastante bem a vossa cara, não deixar qualquer tipo de sombras, por isso também é uma boa fonte de iluminação. Outra fonte de iluminação mas que eu não aconselho tanto é utilizarem por exemplo a luz do vosso quarto, como normalmente as luzes têm um tom meio amarelado, acho que não fica tão bem na foto e vocês depois tinham que fazer uma edição, um trabalho de edição mais puxado, por isso o que eu aconselho em termos de luz artificial seria ou uma ring light, que consegue de certa forma uniformizar a luz na vossa cara, ou um flash. Por isso, eu já tenho maquilhagem, já vos dei algumas dicas e agora que gostava de tirar fotos com vocês tanto na minha Canon como no meu telemóvel para vos mostrar como é que as coisas funcionam. Por isso vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer se calhar é colocar então um fundo. Estou aqui agora à beira do meu fundo. Vou começar a tirar a foto com o meu telemóvel, por isso a primeira dica que eu tenho para vocês em relação ao telemóvel é tirarem foto com a câmera traseira. Eu sei que vai ser estranho mas vocês têm que entender que a câmera traseira do vosso telemóvel tem muita mais qualidade, por isso como nós queremos uma foto com mais detalhe, vai ter que ser assim. Eu normalmente tiro sempre foto com a câmera frontal porque é muito mais fácil, mas neste caso, como queremos uma coisa mais profissional, vamos usar assim o telemóvel. E eu coloquei para o meu telemóvel dar para carregar nestes dois botões de volume para tirar uma foto. Vocês estão a ver que uma foto agora. E assim é muito mais fácil para mim, porque não preciso estar atentada a descobrir onde é que está o botão e se vocês tiverem essa opção, façam o mesmo. Eu também posso pedir ao Google ou neste caso no Samsung a Bixby para me tirar a foto, por exemplo Ei hey Bixby Take a photo E ela tira uma foto, por isso até é fixe Vocês também vão dizer Ok Google, take a foto E esta dica também dá para selfies, por exemplo Neste momento está com a câmera traseira, vocês estão a ver E eu quero que ele me tire uma foto de selfie, por isso Hey Bixby Take a selfie. E já está. Ok, então vamos tirar as fotos. O que vocês podem fazer é colocar um espelho nesta mão e tirar uma foto com esta de forma a vocês conseguirem ver exatamente o que é que vocês estão a tirar. Por isso, eu vou tirar algumas fotos sem o espelho e depois vou tirar com o espelho para vocês verem como é que eu faço. já estão a ver que eu já estou a conseguir tirar aquela foto, que depois nós podemos recortar em quadrado e ficar exatamente a foto que nós queremos, e sem precisar do espelho, por isso acho que não é muito difícil vocês perceberem, mais ou menos a zona onde é que vocês têm que tirar, e é só carregar no botão para tirar essa foto, mas vou-vos mostrar agora com o espelho. Se nós tivermos agora o espelho, vai ser um bocadinho mais fácil para mim, porque assim eu já consigo perceber bem exatamente o sítio onde eu estou a tirar a foto, por isso se vocês tiverem algum problema nas primeiras tentativas a tirar essa foto, podem usar um espelho nesta mão. E depois tirar com esta. Eu vou aproveitar que consigo ver exatamente onde está o meu botão. Vou posicioná-lo melhor. E vou conseguir tirar fotos de melhor forma. Não utilizar o espelho tem a sua vantagem. No sentido em que vocês podem fazer gestos com as mãos. Se tiverem as unhas feitas pode ficar uma foto bastante bonita. A vocês segurarem com as unhas e a ver-se também as unhas. Curioso que eu prefiro... Utilizar só a câmera e não o espelho, porque acho que dá-me muito mais liberdade, mas pronto. Como eu vos disse, vocês podem tirar a foto ao olho, mas também podem tirar a foto a vocês e um bocadinho do vosso corpo para ser uma foto diferente. Assim vocês conseguem colocar no carrossel do Instagram e ter várias fotos e assim vocês conseguem mostrar melhor como é que esta maquilhagem fica em vocês e como é que pode ficar. Os vossos clientes e seguidores. Este tipo de fotos, como vocês não precisam de mostrar tanto de detalhe, e eu até gosto mais de tirar foto com a câmera frontal, como eu vos disse, porque é muito mais simples, muito mais fácil, e é só simplesmente vocês carregarem o temporizador e tirarem a foto. Por isso, eu vou tirar algumas assim, porque adoro tirar fotos com a câmera frontal. Vocês também podem, claro, dizer ok Google para ele tirar a foto, mas vocês também podem colocar no temporizador, como eu faço sempre, que é colocar no temporizador 2 segundos, que chega, e basta só ir fazer assim, carregar no sítio para tirar a foto, e começa aqui a contagem de crescente e depois tira uma foto. Por isso, agora vou passar para a Kenna. Quando estamos a usar uma câmera como essa, claro que temos mais formas de personalizar imenso a nossa foto, por isso temos aqui imensas configurações, porque eu adoro trabalhar no modo manual, por isso eu consigo, de certa forma, fazer exatamente a foto que eu quero porque consigo controlar a luz, controlar a velocidade para não ficar tremido porque algumas fotos na minha, no meu telemóvel ficaram tremidas porque eu mexi muito o telemóvel com a mão eu adoro tirar fotos com esta câmera, claro, talvez alguns de vocês não vão ter a possibilidade de utilizar uma câmera como esta para tirar fotos mas eu queria incluir caso algum de vocês tenha esta câmera e queira utilizar para tirar as fotos por isso eu utilizo o meu comando e ele já está um bocadinho velhinho e às vezes não funciona por isso vamos experimentar Ok, como vocês estão a ver, já aparece uma foto super profissional e eu não fiz quase nada. vocês estão a ver, está uma foto super super gira, sem qualquer tipo de esforço. Queria que isto ficasse um bocadinho mais claro, por isso eu vou colocar aqui um sobre 50, só para ter um bocadinho mais de luz, porque eu estou um bocadinho longe, embora seja luz natural, estou um bocadinho longe da, da janela, por isso a luz, embora com o meu telemóvel fique com bastante luz, com a minha câmera não porque o telemóvel compensa imenso a falta de luz. Eu estou a usar neste momento a lente 35mm, por isso ela não tem qualquer tipo de zoom, é fixa e neste momento eu consigo tirar aquela foto que eu quero de um bocadinho do corpo e a cara. Por isso quando eu quiser tirar a foto mais de perto só do olho eu tenho que me aproximar porque essa câmera não tem zoom, é fixa, por isso eu vou ter que estar assim bastante perto para ele não conseguir focar no olho. Ok, até ficou bastante bem. Ok, então nós já tiramos fotos com luz natural, luz da minha janela, mas agora vou-vos mostrar outro tipo de iluminação que a maior parte das pessoas diz para vocês não tirarem, porque estraga completamente a maquilhagem, e vocês ficam com uma maquilhagem sem cores nenhuma, por isso eu quero tirar agora fotos com flash por isso vamos agora destruir o mito de que fotos com flash são horríveis por isso vamos lá a única coisa que eu preciso fazer é ir à minha câmera vou ter que utilizar a câmera traseira como vocês sabem porque tem aqui o flash e como vocês viram iluminou imenso imenso imenso imenso imenso a minha cara e eu vou-vos mostrar Agora já, só, só para vocês verem como eu não tirei mais fotos, vou só mostrar como ficou aqui o detalhe do meu olho com o flash. Vocês estão a ver que as minhas sobrancelhas deviam ser aparadas. <risos> Mas vocês estão a ver a qualidade da foto só a tirar agora com o telemóvel. E vocês estão a ver que o flash não retirou qualquer tipo de cor da foto. E muita gente diz que não serve dar o flash agora tirar fotos de maquiagem, mas como vocês estão a ver, acabei de vos mostrar a foto, para além de ter ficado com muita mais qualidade, porque ao vocês utilizarem o flash, ele muda completamente as configurações, por exemplo, se nós tentarmos tirar uma foto nesta zona mais escura, o telemóvel tenta tirar a foto com um tempo mais lento Isto é normal a foto ficar com assim um desfoco muito estranho, porque o telemóvel tenta tirar a foto o mais lento possível e nós, ao mexer com a mão, a foto não fica focada. Mas, com o flash, uh, o telemóvel consegue tirar a foto muito mais rápido. O que significa o quê? Significa que a foto não vai ficar desfocada nem um bocadinho e vai ficar com esta qualidade. Incrível. E eu só tirei uma foto e gosto bastante dela. Vou-vos mostrar agora o mesmo, mas com a minha câmera. Por isso, o que vocês precisam de fazer é só ligar a câmera e acionar aqui o botão, normalmente tem aqui um botão do lado para o flash funcionar e eu vou mudar aqui as configurações porque agora não preciso de tanta luz a entrar por isso o que eu vou fazer é reduzir o ISO completamente para 100 e agora eu vou poder colocar uma velocidade mais alta e vocês estão a ver que ele diz que vai ficar escuro mas como tenho o flash não vai ficar escuro, tenho a certeza absoluta, por isso vamos agora tirar uma foto com fulás, vocês vão ver comigo, vamos lá ok, e como... uh, fica gira! e como vocês vão ver agora foi só uma foto que eu tirei, olhem primeiro para a qualidade da foto, está incrível, mas também olhem para a cor Todas as dicas que eu li sobre tirar fotos com maquilhagem dizem todos o mesmo, não usem flash, não usem flash, ou se usarem flash, coloquem mesma a maquilhagem, mas não é preciso, vocês estão a ver, a minha maquilhagem não é muito forte, está muito mal feita, como vocês sabem, mas com flash, eu só tirei esta foto agora, olhem para esta qualidade, até vou aumentar para vocês verem. Olhem para esta cor, sem qualquer tipo de edição, isso é, isso é incrível, a sério, isso é incrível. Ok, nós já temos as nossas fotos, por isso agora vamos passar para a edição. Ok, então, para nós conseguimos criar algo deste género, em que passamos de uma foto com pouca cor, para uma foto com muita mais cor, um bocadinho mais de contraste, e uma pele mais bonita, e esta não é a imagem final, mas eu estou no Lightroom neste momento, a única coisa que eu fiz foi aumentar ligeiramente a vibração, porque ao colocar no zero, ela fica com pouca cor, como nós conseguimos ver na foto original, mas ao colocar um bocadinho mais, estas cores, cor de rosa, começam a se e é exatamente isso que nós queremos. Por isso, depois, em termos de exposição, em termos de contraste, vai depender completamente do vosso estilo de edição, e eu gosto sempre de colocar a pele um bocadinho mais luminosa, principalmente aqui nos realces, coloco um bocadinho menos de sombras e mais brancos, algo deste género, e como vocês sabem, no Lightroom, tanto no telemóvel como no computador, vocês podem editar aqui as cores separadamente, por isso aqui no púrpura vocês podem mudar, estão a ver que muda ali o meu olho, eu não quero um olho tão vermelho, por isso vou colocar assim no um mais azulado, aqui na cor vermelha muda também a cor da minha sombra, mas também a cor da minha pele, por isso eu vou só reduzir um bocadinho para ficar mais cor rosa vocês estão a ver que aqui fica alaranjado mas eu quero que fique o mais parecido possível com o original. Neste momento eu fui aqui a este botão, a remoção de manchas, e removi algumas coisinhas que estavam a incomodar, como este ponto de eyeliner que ficou aqui neste canto, depois tem aqui mais uns pontinhos deste lado, e uns pelinhos também. Eu vou ensinar como é que vocês podem fazer isto noutra foto, por isso eu tenho aqui esta foto e vou então a remoção de manchas, por isso eu vou carregar aqui neste pontinho e ele vai-me procurar um sítio parecido que possa copiar, parece-me bem, Ou também a este ponto, Ou também a este ponto, e vou retirando algumas coisas que não quero ver. E assim a foto fica ligeiramente melhor. Por isso, agora vamos passar para o Photoshop só para vos mostrar o que, é que vocês podem fazer lá também. Ok, aqui no Photoshop vocês também têm essa opção de remoção de manchas, que é este botãozinho aqui que é um fianço. Por isso, eu vou colocar então aqui neste ponto, como eu fiz ali no Lightroom. Vocês podem usar outras apps como o Snapseed, o Pixart, o FaceTone, porque eles também têm essa opção. Vamos ensinar um truque para vocês colocarem aqui esta parte a coincidir com o resto e ao tirar este dedinho que está aqui. E eu vou selecionar aqui com esta ferramenta de seleção aqui um pequeno retângulo e vou carregar na tecla SHIFT e na tecla F5 ao mesmo tempo e vai-me aparecer esta janela e eu vou colocar sensível a conteúdo e de resto é só carregar em OK e como vocês veem ele aumenta um bocadinho mais a pele para ficar o mais natural possível. Ok, eu acho que esta foto já está a ficar bastante bem, se calhar o que eu vou fazer é repetir o mesmo processo, vou colocar o meu olho um bocadinho mais para baixo e vou utilizar o mesmo processo que é selecionar SHIFT F5, OK e ele assim cria um bocadinho mais de pele e o meu olho fica mais centrado e acho que fica bastante melhor espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que tenham aprendido imenso e tenho que agradecer imenso à Nayara por ter me ajudado a criar esta maquilhagem para vocês e é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vamos no próximo, tchau! No próximo vídeo, no domingo eu vou continuar a analisar as vossas contas Instagram, por isso, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de passar aqui no domingo